Galerinha Beleza Como é que vocês estão? Quanto tempo? Bastante tempo Então, de começo a gente vai lá em Lauro de Freitas Vamos pegar a Gal Costa Ver como é que está Já mudou bastante Desde a última vez que eu estive aqui Registrado então Meu Deus do céu A gente está gravando A gente não está gravando A gente não está filmando mais Eu tô de home office e confesso que eu já não procuro mais vagas presenciais. Então. Eu agora só trabalho remoto. Por quê? Porque dá. Porque dá e dá pra trabalhar em qualquer lugar remoto. o melhor. É isso aí. Vamos sair da areia, preta e todos esses resíduos que fazem nosso pneu derrapar dentro buraco cratera buraco é menor Cá, retrovisou baixou a jaria já foi abre vamos embora regulado está o oh, puto chão Eita. aí passa Mas e aí, meus queridos, como é que vocês estão? Prefeito e governador já liberaram... a... não utilizar máscara, né? então a gente já meio que já pode agora ficar à vontade. Então... A pandemia está passando. Isso aqui é novo, né? Isso aqui era um buraqueira terrível, aquele cruzamento péssimo, péssimo, péssimo. Logo no início das obras a gente tinha um acesso aqui. Jogava pra cá e desviava. Mas sempre foi aqui. Isso era uma via de mão dupla. Bastante esburacada. Não tinha esse posto de gasolina aqui na frente, esse posto shell. Subindo aqui dá na BR-304 Sai atrás do... Ataque. A careja do macro, não lembro Eita, passei tanto por aqui eu tenho que pegar essa aqui mesmo, hein? Eu vou seguir meu parceirinho aqui de moto Ah, pra lá eu já rodei Pra cá eu nunca rodei, não Vamos ver O que é que tem aqui? O que tem nessa caixa? Opa, tô na contramão <risos> Eita Vamos lá, Foi direto Sua à na direita, São Marcos e São Rafael É o que eu quero Volta bem a faixa Aqui com certeza vai ter radar Porque, olha aqui isso é doido deixar isso aqui livre baixas pedestres return é, a calcosta está ótima bastar um pouquinho aqui do pessoal jogando bola porque opa Então uma bola dessa vem pra cá, Sussurana Avenida São Rafael Pituaçu. Ah, ficou aqui agora. Tá tão diferente, velho. Meu Deus do céu, é tão diferente. Véio. Isso aqui era tão feio, tão feio. Vai correr do outro lado, vai, sai daí da, da pista, porra. Mas então, estamos indo em Lauro de Freitas. Eu vou na casa do meu amigo Cristiano Curtado. Vou ver a loura. Só assim pra eu sair de casa. Né? Sandeiro, vou por dentro, viu? Abre, reduz, pega a tangente, fecha. Olha para dentro da curva. Novamente, abre tangente, olha para dentro. Não olha para fora. Se for para fora, <risos> tem problema. Muitas vezes, alguns acidentes acontecem, porra, muitas e às vezes, não, não, não combina, peraí, vamos organizar a frase. Alguns acidentes acontecem porque você está fazendo uma curva e aí você está olhando para fora, ao invés de para dentro. O que acontece? A falha é psicológica. Existe um, um, um comportamento, vamos dizer fenômeno, é né? um comportamento que é... Caramba, como é, como é que chama? Acho que é Visualização de Alvo Depois eu vou lembrar, o nome é esse mesmo eu vou... Que é o seguinte, você tá... Acontece muito né, com a gente, né? Você quer desviar de um carro e aí acaba enfiando no fundo dele Por quê? Porque você tava no fundo dele isso foi identificado na, na Segunda Guerra Mundial quando os aviões vinham para fazer o ataque, fazer o bombardeio, e não conseguiam desviar dos navios, e aí acontecia eles pss, se estabacavam. Fixação de alvo, o nome é fixação de alvo. Então assim, você tem que procurar outra coisa para focar durante a, a ação, porque senão, se você, por exemplo, se eu foco no fundo desse carro aqui, fica difícil para desviar dele, porque eu foquei nele. Olha, tá vermelho. Eu não vou passar não, viu? Tá vermelho. E é isso aí. Quem quiser passar, tem espaço. Agora sim. Se fosse mais tarde, se havia oferecesse risco, alguma coisa, eu passava, mas... Hum, não tem nada aqui, né, pra, pra eu ter de fazer isso. Então aqui, por exemplo, andando no corredor, eu não foco no fundo de ninguém. Eu olho para o retrovisor dos caras. Até pra eu ver o que é que os motoristas estão fazendo. Mas nunca foque... No fundo do carro Principalmente o meio, placa Essa região aí que fica mais difícil ainda De, de desviar Curva aqui olha olho sempre pro meio fio Eu olho pro meio fio O mais difícil que seja, eu tento olhar pro meio fio Não sei o que acontece Eu consigo inclinar mais a moto Quando eu tô focando Em, em coisas que estão para dentro Muito para dentro A moto, caramba, vai sozinha mas por exemplo, você tá fazendo uma curva. E aí você tá olhando pro lado oposto, tipo a curva é para cá, você tá olhando para cá, velho. Para você trazer a moto é uma luta. É muito difícil.